cruzada! O que você passou aí? Arrancaram a raqueta da sua mão? É. Tem que ver esse gripe aí depois, hein? Esse gripe tá ruim, esse, essa empunhadura aí. É. Você vai ver a imagem dessa câmera aqui. Já, te, já tem umas duas tua. É que tem que mandar por e-mail. É pesado. Seguiu, seguiu é, Mas é isso aí Essa é a atitude Quatro, cinco? Quatro, cinco? na <risos> hora que o desgramado precisa de um ponto fecha o meio Andrei Andrei saca, isso, na esquerda, na vantagem, isso, solta a munheca Andrei, abre mais, abre mais, abre, dá um passinho para esquerda, mais, mais, mais para esquerda, mais para esquerda, é, vai, vai, vai, vai para lá, isso aí, saca daí, mete giro, confia no giro. Ai! Pelo amor do profeta! Saiu, saiu. saiu! Vou mostrar aqui no. No Challenger. É mais aberto para você cobrir a lateral, né? Cobrir o corredor. Isso, na dupla, né? Na dupla. Boa! Pensa no spin, vamos! Ah! Você deu na mão do cara, meu! É A corda aberta tá ali, ó! Ó! Ó! Tuque! É, em vez de você cruzar, tinha que ter abrido, aberto. Tem sacado, Donha. Sete, oito. Sete e oito. Saca aberto também. Saca mais aberto, pra você ficar com a tua direita aqui mais à disposição. Entendeu? Senão você fica muito no meio, você, você fecha, só, só abre a esquerda. É, saca mais aberto e aqui você saca mais fechado pra sobrar pra direita. Vai! <risos> Fechou! Não? Ah, tá. e É, tem que ser ímpar aqui, nove e oito. Coragem, coragem, coragem. Oh. Aí, sim. Putz. É que hoje nós temos um compromisso com a patroa, velho. É? É.